O seriado Wednesday, que em português é Vandinha, está fazendo o maior sucesso na Netflix. E hoje nós vamos assistir uma entrevista da Gina de Nortega com o Jim Fallon falando sobre a dança, né? A ah, Wednesday Dance. Como é que é, Flash? Assim, né? É isso aí. <risos> What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. Vamos fazer aqui um react. O Jimmy Fallon, um grande entrevistador, falou com a Gina Ortega sobre a Wednesday Dance. E a gente vai entender aqui, vamos fazer um react e aprender algumas palavras, pronúncia em inglês usando a entrevista aqui, ok? Então, se você gostou da ideia, deixa o like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se no canal, siga a gente lá no Instagram, os links estão todos aqui embaixo. Postamos muitas outras dicas e aulas de inglês por lá. Combinado? Então, bora pro vídeo, como diz o Noji. Um abraço, Noji! Te amo, meu querido. Vamos lá. So funny that just before he even did the dancing. I mean, the dance. The... Can we talk about the dance? The Wednesday dance? The Wednesday dance? Yeah, I mean, going into. The Wednesday dance, the Wednesday dance. Aliás, por que será que Vandinha, né, se chama Wednesday? Wednesday literalmente significa quarta-feira. É isso aí, o dia da semana, quarta-feira. E o autor da família Adams, ele nomeou a personagem Vandinha de Wednesday, quarta-feira, baseado em uma canção de 1838, se eu não me engano. É isso mesmo. E essa canção definia a personalidade ou o estilo da, das crianças que nasciam em cada dia da semana. Então, por exemplo, a, a criança que nasce na segunda-feira é bonita, a criança que nasce na terça é cheia de graça, a criança que nasce na quinta vai longe, a criança que nasce na sexta é amável, generosa, a criança que nasce no sábado, ela trabalha duro para viver, e a criança que nasce no domingo é bonita, alegre e feliz. E a criança que nasce na quarta-feira é o quê? É cheia de aflições. É, ou então é angustiada, né? que aí vem a palavra, o, o texto original diz é, Wednesday's child is full of woe, Wednesday's child is full of woe que a criança de quarta-feira é cheia de angústia, né? então por causa desse, dessa canção é que o autor pegou a ideia, né, o único dia da semana aí que tem um adjetivo uh, que a criança é meio zoada <risos> e colocou no nome da personagem. Então vamos voltar aqui à entrevista com o Jim Fallon. Can we talk about the Wednesday dance? To it, what, what happened? Did Tim Burton go, ok, I got an idea. You do this, you do that. Well, I read, I read episode 104 pretty early on e we didn't know what song we were going to be using we didn't know what the situation was initially they wanted a flash mob but i thought no there's no way wednesday would be cool dancing and encouraging a bunch of people ela fala muito rápido né bem rápido aliás e aí eu chamo a atenção para para didn't né que ela fala didn't né didn't didn't didn't bem rápido então talvez você não perceba que é o verbo auxiliar né no passado na negativa então didn't didn't know didn't know e também eu acho muito legal essa parte aqui ó Uh, a bunch of people a bunch of people a bunch of people que é um, muitas pessoas, uma paulada de pessoas, uma cacetada de pessoas. Então eu gosto muito quando essa palavra bunch é usada, né, para identificar quantidade, né, muito. A bunch of, of people, bunch of people. people. So Tim and I direct diretor, uh, the director Tim Burton and I talked about it a little bit and he said, "Yeah, let's not do a circle. Let's have it be her own thing and uh I remember about a week before we started uma semana antes de nós filmamos a dança, ele escolheu a canção Gugu Muck. Então aí é a canção, né? Gugu Muck, by the Cramps. Então essa é a canção é, que foi tocada né quando a Vandinha a dançou e tudo mais. Vadia. <risos> When they danced? By the Cramps. And the Cramps is one of my favorite bands ever, so... Então, coincidentemente, é uma das, das bandas favoritas né, da, da Gina, The Cramps. Então, ela ficou bem excited. Né? Então, I was super excited. Eu fiquei muito empolgada. Cuidado, hein? Porque a palavra excited não é excitado, empolgado, tipo quando o homem e a mulher né, ficam... <risos> Sabe o que eu quis dizer, né? Aí você pode dizer horn, tá? Essa aí é a palavra horn, quando fica excitado de outro jeito. Mas aqui de empolgado, de né, feliz, é excited. Uh, super pumped, né? Muito muito muito para cima. I was super excited super pumped that it was on my episode 4 playlist and uh he came to my trailer about 2 days before we shot it and said, "Hey Jenna, so I know you said that you wanted to choreograph this elf cuz I, re I refuse to see a choreographer." Então ela queria fazer algo muito próprio, né? Algo muito assim é diferente do que foi feito anteriormente, né, nas outras edições de filmes, séries da família Adams. Criar uma dança própria, um estilo próprio. Essa era a ideia. Like, I know you got it. You've been working on it. I'm not even worried about it. I trust you. And I said, "Oh, yeah, you know, it's all so good." And I had not gone over it at all. <risos> you so, had no plan. No. I mean, I I was doing cello that week, fencing that week. I just didn't have time. Você do a lot in the show. There's a lot going on. Yes. Eu gosto muito dessa expressão, there's a lot going on, there's a lot going on. Então, going on é tipo, é, acontecendo, rolando, então tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando. E se você coloca o what's na frente, what's going on, tem até aquela música, né? and I say, hey, yeah, yeah, what's going on? Aí vira uma, uma, uma pergunta do tipo, o que está rolando? O que está acontecendo? O que está se passando? Né? Então, there's a lot going on. Tem muita coisa acontecendo. What's going on? O que tá rolando? O que tá acontecendo? You work hard on this show. Então você trabalhou muito né, nesse nesse show, nessa série. You work hard on this. Então quando você trabalha muito em cima de alguma coisa é work on. Work on it. Work on this. Work hard on it. Work hard on this. Preposição on. Like gonna choreograph your own day. Choreograph choreograph coreografia né choreograph começa com ch mas a pronúncia de q né choreograph e o ph no final fazendo a pronúncia de f Yes yeah oh my god I was kicking myself I I felt like such a fool I was like I I'm not a dancer I don't do any of that never, I have no experience in that field e aí, eu não dormi por dois dias. Eu vídeos de Suzy e os Banshees. Really? Uh, Denny Levon in Travail. Ela não dormiu né, por dois dias só pensando nisso, assistindo vídeos né, de outras pessoas para tentar uh, se inspirar ou, enfim, tentar se salvar para fazer essa cena da dança, né? Porque ela não tinha se preparado nada para isso. Então fez ali algo, se esforçou, né? Mas fez algo ali praticamente de cabeça, né? E ela não sabe uh, dançar. Eu encontrei de goth. Kids dancing in clubs in the 80s. Yeah. Um, Lean Lovitch, Nina Hagen, just anything that I could get my hands on. And then on the day, I thought, all right, well, I'm just I'll gonna just do say, it. Yeah, let's just And did, did you just go super long? Did you do it like a 20-minute dance, or or is this the step by step? This is exactly what you planned. Oh, no, I, I knew there were certain things that I fazer. to do. I paid homage to Lisa Loring the first Wednesday Adams. I did a little bit of her shuffle that she does and of course they cut out of camera when I do it, but it's there. I know <laughs> it is. Yeah. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah, um, That's wild. Yeah. Did you understand that go this viral? It's it... okay, Então ela tipo uh, a filmagem não foi feita de primeira, né? Não foi rápido também, então tem então tem vários cortes, mas não foi algo assim que Levou pouco tempo, né? pelo contrário, levou um tempinho aí para fazer e se tornou viral, né, e o resto é história aqui na entrevista. Vou deixar, uh, só você colocar aí no, no Google, né, The Tonight Show... Sterling, Jim Fallon e Gina Ortega, que você vai encontrar essa entrevista com mais detalhes. Pois é, a gente consegue aprender bastante inglês, pronúncia, né, assistindo entrevistas, principalmente de grandes celebridades, né, pessoas conhecidas. E se você curte o seriado ou qualquer outro artista, ator, cantor, procure entrevistas... Né, desses cantores, desses artistas, para que você possa praticar o seu inglês, pelo menos o listening. E o YouTube é uma excelente ferramenta para isso, principalmente porque tem as legendas, né? Muitos desses vídeos têm as legendas, os subtitles, então é possível que você pratique o inglês. É, as legendas, né, os subtitles não são muito exatos, mas você consegue absorver muita coisa, muitas palavras, treinando não somente o listening, mas também o reading, ok? Deixa o like nesse vídeo se você gostou des, desta aula. E me segue lá no Instagram, segue aqui, todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo, mas não vai embora ainda, porque eu separei esses dois vídeos aqui, que com certeza vão te ajudar muito na sua caminhada rumo à fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou Júnior Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much guys for watching, e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, I see you around. Bye.